Thank you. Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à quinta jornada integrada de meio ambiente, o GIMA, a quinta jornada. A quinta jornada é um evento acadêmico que tem o objetivo de favorecer o conhecimento dentro da temática meio ambiente e sustentabilidade. Vamos juntos assegurar os padrões de produção e de consumo sustentáveis. A quinta edição do GIMA está alinhada aos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, a ODS. Especialmente o número 12, que se trata sobre o consumo e produção responsáveis. O evento deseja despertar em cada participante a busca de um estilo de vida saudável, que retrata as cinco áreas cruciais do meio ambiente. As cinco peixes. A necessidade de uma ação contra a pobreza, a proteção do planeta e para garantir que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. Meu nome é Marcele Pereira, discente concluente do curso técnico e meio ambiente, e apresento a vocês o nosso Momento Ambiental, um trabalho produzido pelos alunos do nosso campus com a orientação da professora Luísa Lopes, inspirado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS. Música Agora vamos para um momento muito esperado por você que nos acompanha, a palestra com tem o tema Resíduos Sólidos com Geração de Renda. Para ministrar, convido a diretora da empresa, Grupo da Família, sediada em Palmas, no Tocantins, a senhorita Magda Cristina. A senhorita Magda, é um grande prazer recebê-la neste evento. Obrigada, Marcelo, muito obrigada aí. Obrigada a todos que estão nos assistindo, ao Instituto Federal que nos convidou para participar dessa, desse momento tão especial, né? na pessoa da professora Ieda, que entrou em contato com a gente, fez toda essa comunicação. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estou aqui para contribuir também. Muito obrigada. A senhorita Magda Cristina é formada em gestão pública pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologias do Tocantins e pós-graduada em tecnologia ambiental. Possuindo também experiência em reciclagem de resíduos sólidos, mais especificamente o plástico PAD. Atua como administradora da empresa Grupo da Família desde 2017, cuja empresa é uma indústria com administração familiar. A empresa produz cordas para varal, para estofados, entalhos de rede de pesca e confecções de redes esportivas. Com a sede em Palmas, no Tocantins, Atende distribuidoras e atacadistas de 11 estados brasileiros. A marca da família é registrada e os produtos são 100% reciclados pós-consumo. A empresa é responsável pela retirada de 10 toneladas mensais de resíduos que, ao final do seu ciclo, iriam parar no, no aterro sanitário ou nos lixões da cidade. Antes de passar a palavra para a nossa palestrante, quero lembrar que mais tarde teremos uma palestra pela tarde, que se inicia às 3 horas com o engenheiro ambiental Bruno Guimarães e o site encontra-se aberto para as inscrições, assim como a lista de frequência. Vale lembrar também que ao final da palestra, a diretora Magda pode estar tirando dúvidas e ao decorrer da palestra vamos estar anotando a sua pergunta. Não esqueçam de assinar a frequência no endereço disponível no chat. Caso deseje obter o certificado do evento, Bem-vinda, Magda Cristina. Sinta-se à vontade para falar a respeito do tema de hoje. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada. Gente, de vez em quando vocês vão ver eu tomando água, porque aqui em Palmas parece que o sol nasceu 4 da manhã. Entrei aqui, tá? Quente, quente, quente. É, a Raquel pode começar com os slides, né? Passando aí para me auxiliar. Aí, Então, pessoal, é, nós vamos falar um pouco sobre o resíduos sólidos como geração de renda, que é uma experiência que a nossa empresa vivencia aí há muitos anos. né? Pode passar o slide. É, nessa apresentação, eu vou contar um pouquinho para vocês da história do grupo da família, é, como viemos parar em Palmas Tocantins, os nossos produtos, vou mostrar um pouco para vocês, a reciclagem e quais são as nossas principais dificuldades. Vocês estão escutando um cachorro latir aqui, que é do vizinho? Porque live em casa é assim mesmo. Então, ignorem os latidos. Vamos para frente, gente. Então, como é que surgiu o grupo da família? É, iniciou tudo em 1991, na garagem de casa. É, começou com esse bonequinho que tá do lado direito da tela de vocês. É minha mãe, tá? Ela que começou tudo. Já tinha, na época, os três filhos nascidos. E ela começou no quintal da casa dela. Falou que queria ajudar financeiramente meu pai, então ela decidiu é, abrir né, uma oportunidade, surgiu uma oportunidade de trocar um carro que ele tinha na época, por 10 maquinários. Então eles é, fizeram esse trabalho né, e colocou na garagem de casa. E falou assim, gente, como é que vamos contratar funcionários trabalhando na garagem de uma casa? Não, peraí. Vamos, vamos pegar pessoas da família mesmo para começar a trabalhar com a gente. E foi aí que surgiu né, o nome da família, né, porque inicialmente a gente trabalhava mesmo só, só a família, tios, sobrinhos, né, e depois começou a vir aí outras pessoas que não tinham vínculo com a nossa família. Então, saiu tá o, o porquê da nossa logo e porquê do nosso nome. Pode passar. Então, a gente está em Palmas desde 2001. A empresa nasceu na capital de São Paulo e a gente está em Palmas desde 2001 por motivo mesmo de mudança familiar. Eles decidiram mudar, decidiu né, mudar de São Paulo, capital, e aí surgiu a oportunidade, o Tocantins ofereceu aí, oportunidade para instalar indústrias, né, comércios, a época o Estado era novo ainda, né, como é novo ainda, e surgiu a oportunidade de a gente trazer todos os maquinários para cá. Então, 2001 até, até hoje estamos aqui. É, pode passar. E quais são os nossos produtos? Nós, nós industrializamos hoje cordas, tá? Eu acho que vocês, cada, cada pessoa deve ter em casa, deve ter visto na casa de alguém, se não tiver, aquelas cordas para varal mesmo, né? Onde a gente pendura roupa. E essas cordas, elas também conseguem, é, ele, atendem o ramo de cordas de pesca, cordas para vivos de estofados, né? cordas para redes esportivas. Então, é, a nossa indústria, ela industrializa esse tipo de material. E é importante frisar que toda a nossa matéria-prima é 100% reciclada, pós-consumo, claro. Eu vou explicar para vocês nos próximos slides. Pode passar. O processo da reciclagem para atender a nossa indústria, ela passa por quatro etapas, né? Ela passa pela separação, pela lavação, aglutinação e recuperação. Mas, Magda, que termos são esses? Eu vou explicar para vocês um pouco e logo depois a gente vai ter um vídeo que vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais todo esse processo, quais são os maquinários e aí dá para abrir um pouquinho mais a mente, tá? Pode passar. Primeiro, acontece a separação. Né? A separação do material, ela é importante fazer dentro de casa. Eu, como cidadã consciente preocupada com o meio ambiente, eu gero lixo, eu gero resíduo todos os dias. Isso é na minha vida, na vida dos meus pais, na vida de todo mundo. Todo ser humano gera resíduo todos os dias. Então, a gente tem que se preocupar. O que, que a gente faz com esse resíduo? O que, que a gente faz com tanto com orgânico quanto com reciclado? Né? Então, é isso dentro da minha casa, por exemplo, que faça esse trabalho já há muitos anos, a gente passa por uma e higienização desse resíduo, né, porque eu terminei lá de tomar um refrigerante e sobrou aquele restinho, o que que faz? O que que eu faço com aquele restinho? Aquele restinho, ele infelizmente, se eu deixar aberto ou então se eu deixar de qualquer jeito no, no quintal da minha casa ou então dentro de, um, de uma sacola plástica, ele vai acabar atraindo insetos. Assim como aquelas, aqueles bolos que eu compro aí de algum, alguma pessoa, alguma confeiteira. Ela vende aquele bolo para mim naquelas embalagens plásticas. Sobra aquele resíduo. O que, que eu faço com aquilo? Então, a gente passa por um processo de higienização. Lava mesmo, gente, com água e tudo. E, e com, com as garrafas, né, principalmente garrafas de Danone, né, de refrigerante, a gente faz uma trips lavagem O próprio nome diz. Lava três vezes. Né? A gente lava aquele material, passa água, joga fora. Ah, mas você tá desperdiçando água, né, é, recursos naturais finitos. Não quer fazer isso? Utiliza água de reuso, que é da, da lavadora, da lava louça ou então é alguma água que você já utilizou e quer deixar ali para você reutilizar. Então tem que ser feita essa higienização, justamente para não atrair insetos e e não prejudicar que o reciclado seja jogado junto ao lixo comum, tá? E é importante frisar que nem tudo é reciclado. Vou explicar para vocês. Nós utilizamos, a maioria de nós utilizamos aqueles desodorantes que são spray, que passa nas axilas, né? Aquilo é um produto considerado lá é, inflamável, né? Então, se eu utilizar aquilo lá, tiver um restinho, e aqui em Palmas é muito quente, eu acredito que na cidade de vocês também seja. Eu utilizar aquele material, sobrou um restinho, e eu colocar de qualquer jeito, num ambiente fechado, juntou calor, né? juntou abafado, então aquele negócio tem perigo de explodir. Então, claro, que aqui no Brasil existem poucas empresas que reciclam aquele material, né, mas a gente não pode colocar junto ao reciclável esse material, porque ele tem perigo de ser, é, de ser, de, de explodir e, sei lá, acontecer algo, algo bem pior, né, então, claro, que esse aí a gente tem o... o Descarte, infelizmente, aqui em Palmas, a gente faz o descarte junto ao lojo comum, porque não pode também, você não pode prejudicar ali, catadores, né, e colocar numa uma associação esse material. Né? E a gente também tem os produtos considerados perigosos, que são aqueles, é, por exemplo, utilizados em fazendas, né, aqueles agrotóxicos, aquelas, aquelas embalagens, aquilo lá não pode ser reciclado por qualquer reciclador, justamente pelo risco de contaminação de solo, tem que ter equipamentos ali, então, então, assim, nem tudo que você gera, né, e seja no seu trabalho, seja na sua casa, é reciclável. A gente tem que ter uma consciência disso e tem que saber como destinar esses, esses materiais, tá? Pode passar. A separação, ela, ela pode, pode acontecer de três formas, né? A gente coletar esse material de três formas. Por exemplo, tem um pós de descarte, aí vocês estão vendo uma imagem aí que é de um lixão lixão que tem presença de catadores, presença de urubus, né, e enfim, é, é uma situação triste que a gente vivencia aí no nosso Brasil de mais de 500 municípios. E esse material, ele pode ser reciclado, pode, só que não é ideal, porque ele já foi descartado, já teve a sua contaminação, né, já teve ali, contato com insetos, contato com, com chorume, né, e fora que... Meu Deus, a pessoa que entra dentro de um lixão para fazer essa coleta de material, mesmo que garanta a renda dele, o leite do filho dele, né, ou do filho dela, que a gente sabe que muitos catadores e catadoras entram nesse, nesse local porque é a única fonte de renda deles. Então, para isso não acontecer, o ideal era que todo o material reciclável fosse o um pós-consumo. Né, que é esse trabalho que a gente faz diariamente em casa, que é separar o nosso resíduo, destinado da forma adequada. Porque se a gente fizer isso, não vai parar nos lixões, não há tempo sanitário, não há tempo controlado, né? controlado. Então, existem vários tipos de reciclados, né? E tem também o um reciclado pós-indústria, que é justamente o próprio nome diz, ele vem, ele, vem, esse reciclado, esse resíduo, ele é produzido dentro da indústria, né? Ele, são aparas a, industriais, aí eu coloquei algumas imagens como as tampinhas, não deu certo, não deu para tampar, o que, que faz? Descarta ele, joga no lixo comum? Não. Ele pode ser passado pelo processo de reciclagem, ele pode ser doado para associações, para fazer revenda, enfim. Então, tem esses três tipos aí, só que eu vou frisar um pouco sobre o pós-consumo, que é o que nós utilizamos aqui para fazer o nosso material. Pode passar. Quais que são os resíduos que nós utilizamos aqui para fazer as cordas, né? A gente utiliza o resíduo plástico do tipo 2. Magda, quantos tipos tem? São 7 ou mais, muito mais de 7. A classificação fala que são 7, só que o 7 é considerado outros que abrange todos aqueles que não foi falado do 1 ao 6, né? Então a gente tem aí o resíduo do tipo 2, que é o PEAD, polietileno de alta densidade. Né? Como é que eu sei que esse material é um polietileno de alta densidade? Hoje está fácil, a gente pega qualquer embalagem dessa. Se você tiver, se você está em casa agora assistindo a gente, vocês podem, por curiosidade, pegar qualquer produto de limpeza ou de higiene pessoal que você tem, dar uma olhadinha no fundo dela, você vai ver esse símbolo aí da reciclagem e o númerozinho 2 dentro dele. Significa que esse material ele é um polietileno de alta densidade. E quando feito o processo de reciclagem, ele pode virar outro igual. Né? Ou então, completamente diferente. Imagina uma, uma, uma embalagem dessa, que eu estou que mostrando aí de, de água sanitária, né? Que boa, tão, tão famosa, que boa. Imagina uma dessa virando corda para varal, né? O processo é incrível, vocês vão assistir o vídeo, é muito legal de acompanhar. E tem também, se você pegar algumas embalagens e fala assim, Magda, apareceu o código 2, mas não tem o PEAD, tem HDPE. Significa High density de Polietilene, simplesmente a sigla em inglês. Né? Então, esse, esse material também é o polietilene de alta densidade, na nossa língua, claro. Né? E ele também serve para fazer corda para varal, a única coisa que muda é a sigla. Uma em inglês e outra em português. Pode passar. Então, logo depois da separação, né, a gente tem aí a lavação do material. O material, ele pode ser triturado, ele pode ser não, ele deve ser. Ele entra lá no maquinário, imaginam várias garrafas de, de keyboard de amaciante, de shampoo, condicionador, entrando lá dentro de um maquinário grandão, tritura esse material todo, ele passa por uma água, ele lava, né, por isso que, é, que é, é, é importante você fazer a lavação antes, porque a, o importante da lavação antes que você faz na sua casa é justamente para prevenir de não vir insetos. Né? Mas tem um maquinário que ele faz essa, essa lavação do material, então ele tira rótulo, ele tira qualquer sujeira que tem dentro desse material, né? ele limpa ele, ah, passa por uma secadora e entrega esse material seco, do jeito que a foto está mostrando aí. Vocês podem ver que isso aí são plásticos pequenos e triturados, justamente que um dia foi aí uma garrafa de amaciante, uma garrafa de kiboa, né? Pode passar. Depois ele passa por um maquinário chamado aglutinador. Ele passa, ele, ele vira uma mistura, esse maquinário, eu vou mostrar no vídeo para vocês, ele, parece, ele tem a mesma função do liquidificador e da batedeira. Ele mistura esse material, vocês podem ver que ele tá com um pouquinho de pó, né? Então, ele, ele depois que esse material, ele é aglutinado, ele é misturado, ele passa por um outro processo, pode, pode passar o um slide? Que entrega para mim o material granulado dessa forma aí, que é a matéria-prima. Então, isso aí, que vocês estão vendo na tela de vocês, já é o chamado granulado de PEAD, granulado de polietileno de alta densidade. Esse aí, ele serve não para fazer só corda para varal, tá? Ele serve como anteriormente eu disse para fazer ali é, outra embalagem, né? Outra embalagem de, de plástico. Pode fazer mangueiras corrugadas. Dá para fazer uma infinidade de produtos, né? Graças aí ao processo da reciclagem, tá? Pode passar. Então, quais que são as vantagens de se utilizar a matéria-prima reciclada, né? Primeiramente, a economia de recursos naturais. Se eu não utilizasse o reciclado, se eu não fizesse todo esse processo, o que eu estaria fazendo? Eu estaria ligando com o meu fornecedor falando, me manda aí um material virgem. Né? E, infelizmente, o virgem, ele, ele pega recursos naturais, né? O meu é advindo do petróleo, então ele, ele extrai recursos nossos que, infelizmente, são finitos, né? Então, é, para a gente ter essa, principalmente a conscientização que a gente tem hoje, e fazer que o processo funcione, a gente tem que utilizar aí o material reciclado. E quais que são as outras vantagens? Ele gera, esse reciclado, ele gera emprego e renda. Então, eu compro esse material de um catador, ou então de uma associação, de uma cooperativa, né? e aí gera renda para eles, né? e gera renda também para os meus funcionários que trabalham com material 100% reciclado. E tem a outra vantagem, que são os atéus sanitários, claro, que vai diminuir a quantidade que vai ser recebido desses, desses plásticos, né, ou de outros recicláveis, que a gente sabe que tem os papelões, os papéis, os metais, os vidros, né, então diminui essa quantidade que tem e, claro, aumenta a vida útil do ateu, a gente sabe que quando se constrói um atelo sanitário, ele é previsto ali para 20 e poucos anos, só que não dura isso porque não tem coleta seletiva, né, e aí vai só juntando material, só juntando material. Então, acaba que o, o, a vida útil diminui. E fazendo isso, né, tirando o material do aterro sanitário, tirando ali, é, é, fazendo esse processo de coleta seletiva, fazendo o processo de, de separação do material em casa, claro que o, o, o aterro sanitário de 20 anos vai para 40, 50, né, aumenta aí a vida dele. Pode passar. As nossas... Principais dificuldades: quais são os nossos entraves, né? As nossas dificuldades são de encontrar esse reciclado pós-consumo, né? Aqui em Palmas, eu digo pela cidade onde eu, onde eu vivo, onde eu moro, é onde a nossa empresa está situada, e aqui a gente não tem coleta seletiva, né? Então, como que eu vou pegar esse material aqui, gente? Né, como que eu vou gerar emprego e renda na cidade, como é que eu vou fazer esse trabalho acontecer. Então, assim, é, não só por, por problemas de, de administração pública, não, mas também por falta de consciência das pessoas, né, se todo mundo fizesse a sua parte de separar o seu material, e, ah, não tem coleta celestino na cidade, mas eu vou deixar ali na empresa, ou então eu vou deixar ali no ponto de entrega voluntária, porque aqui em Palmas tem ponto de entrega voluntária, né, ou então deixar nas associações cooperativas Eu com certeza a gente teria matéria-prima aí para trabalhar né? Só que não é essa a nossa realidade aqui tá? É a realidade de muitas empresas, muitas recicladoras Aí no sul do país, que a gente sabe que o Paraná Ele tem essa logística aí maravilhosamente bem né? Só que aqui, infelizmente, a gente tem essa dificuldade Pode passar e, claro, o cumprimento dos objetivos da Lei Federal 12.305, eu não sei ainda se vocês é, estudaram sobre isso, né? Se os estudantes aí da, da, do meio ambiente aí do Instituto Federal do Pará viram um pouco sobre essa lei. Mas essa lei, ela fala sobre a, a, a política nacional dos resíduos sólidos, né? Foi feita em 2010, teve prorrogações, só que até agora nada, né? Muitos municípios ainda estão tá, ainda naquela fase de... É, Pegar recursos para construir aterros sanitários, enfim, tem muitos municípios ainda que tem lixões na cidade, que não tem a área, enfim. Então, os objetivos da lei federal, é, um, um do, do, dos princípios que ele tem é sobre o poluidor pagador e o protetor recebedor. Isso acontece muito na Europa, acho que você já deve ter ouvido falar que lá vocês têm incentivo da, de, de estar separando material. E ai de você, se fizer, se jogar um lixo na rua, se jogar um papel de bala na rua, né? Aí entra o poluidor pagador na, na história, né? Tipo, se você polui, você paga. Se você protege, você recebe. Né? Então, é bem interessante isso acontecer, tá? E o artigo 9 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é, infelizmente, tem aquela questão da... Infelizmente, não felizmente tem a questão do, do, do onde entra os erros da sustentabilidade, que fala lá sobre a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, depois você tem que pensar em colocar ambientalmente correto os seus exílios. Então, assim, o processo deveria ser não gerar. Não tem como gerar. Não tem como gerar? Não. Não tem como gerar. Mas aí, se eu quiser gerar? Não. Se você quiser gerar, você reduz. Por exemplo, se eu comprava lá, é... É, se eu tenho a oportunidade de comprar um refrigerante em uma garrafa reutilizável, por que, que eu vou comprar outra que não é reutilizável? Então, vamos reduzir essa geração. Né? Ah, tá, não reduzi. O que, que eu faço? Ah, eu reutilizo. Tem muita gente que faz artesanato com garrafa PET. Muita gente que faz artesanato com garrafa de que boa, né? Garrafa de amaciante. Muita gente que faz. Eu acredito que vocês conhecem o trabalho de pessoas assim. E, tá, não fiz, não fiz isso. O que, que eu faço, então? Não, manda para reciclagem. A reciclagem, ela faz esse trabalho, ela entra, ela volta para o processo produtivo. Então, imagine que legal, você tem várias opções antes de descartar, né, esse material. Você, você pode muito bem fazer esse trabalho. E as cidades deveriam fazer isso, né? Deveriam ter esse processo aí antes de colocar ambientalmente adequado os seus resíduos no solo. Então, o que deveria ter no aterro sanitário? Deveria ter só o orgânico, né? Desculpa, o não reciclável, porque o orgânico você faz a compostagem desse material. Né? então só deveria ter aquilo mesmo que não tem opção nenhuma, a não ser aterrar esse material, tá, pode passar. Eu trouxe aí para vocês um, a nossa realidade aqui hoje em Palmas, né, é, esse gráfico que vocês estão vendo é do Plano Municipal de Saneamento Básico do anexo 4 do, daqui da cidade de 2014, tá, esse é de 2014, ainda não foi atualizado, por isso que a gente não trouxe os dados atuais. Mas esse dado que você está vendo aí, 340 mil quilogramas. 340 toneladas é a quantidade que palmas, tocantins, entrega para os ateus sanitários hoje. É essa quantidade. Gente, é 340 toneladas. Imagina quantos caminhões que vão para o aterro sanitário todo dia ser aterrado, e sendo que 49% desses resíduos são recicláveis. Né? Então aí na tabelinha vocês conseguem enxergar aí, ó, o plástico, que é esse pintadinho de laranja, ele tem 26%, né, com a, com a triagem que foi feita lá, demonstrou que 20, 26% de todo o material que tem lá, ele é plástico. E como existem vários tipos de plástico, né, os, os, as pessoas que estudam sobre isso, né, eles falam que 10%, mais ou menos, é aí do, do tipo que eu uso, que é o PAD. Então, hoje... Palmas recebe, por dia, no aterro sanitário, 8 mil quilos. 8 toneladas do meu material. Aí vocês podem ter, estão tão lembrando aí da, da apresentação da Marcele, que falou sobre a nossa empresa. Mas, Marga, você utiliza 10 toneladas mensais. É isso mesmo. Imagina, um dia de produção de Palmas, um dia, de 30 dias no mês. Um dia, Palmas me dá a minha produção mensal. Palmas me vende a produção mensal, entendeu? Conseguiram visualizar aí a, a, a questão da, da, da dificuldade de, de encontrar? Por que, que a gente não tem? Ah, vai lá no atenção sanitário e pega esse material seu. Não pode, ninguém entra na atenção sanitário a não ser pessoas autorizadas. Lá não tem presença de catadores, lá somente os funcionários que entram lá e todo material que chega, ele é aterrado instantaneamente. Ele não tem nem a possibilidade de você fazer uma triagem lá dentro. Então, assim, é, é, é um número aí grandioso, assustador, né, que a gente tem de geração diária. E esse número, claro, só tende a aumentar, porque cada dia que passa nós, seres humanos, estamos aí cada dia mais gerando resíduos, tanto recicláveis quanto orgânicos. Tá? Pode passar. Eu trouxe aí a realidade de vocês agora, vocês que estão em Tucuruí, né, o IBGE trouxe aí um dado atualizado de 2020 que vocês estão em um pouco mais de 115 mil pessoas, né, então como eu não encontrei aí o plano de gerenciamento de resíduos sólidos da cidade de vocês, eu consegui pegar um dado atualizado da Abreu, que é a Associação Brasileira de Resíduos resíduos sólidos de limpeza pública, né? Ela pega esses dados atualiza todo ano. Então, esse ano, esses dados que vocês estão vendo é de 2020. O norte do país, tá? Imagina eu, eu tô lentinho, vocês que estão em Pará, nós geramos, uma pessoa gera 322 quilos por ano. Durante o ano todo. Você gera lá 322 quilos. Recicláveis e não recicláveis, né? E aí, Claro, quando você divide por 365, você tem aí quase um quilo por dia que você gera de resíduos. Aí você fala, caramba, eu gero um quilo de resíduo por dia? Quase isso, é. Se você fizer as contas, da hora que você acorda. De tudo que você faz, da, do, do, da, na faculdade que você vai, você toma lá o, o, a sua água, você joga aquele copinho descartável e tal. Tudo, se você fizer as contas, separar tudo que você gera, Desde papel higiênico até a água que você bebe, que você descarta. Se você pesar, vai dar isso aí em média. Quase um quilo. E a gente pode até ficar feliz com isso, porque tem cidades que geram aí quase um quilo e meio por dia. Por habitante. Né? Então, assim, a gente precisa mudar essa realidade. Isso é fato. A gente precisa mudar a nossa conscientização. A gente precisa replicar isso para os nossos familiares, para os nossos amigos. Eu tenho hoje uma filha de três anos e meio, que ela está já na escolinha e, e é incrível como lá já tem a educação ambiental para crianças de três anos. Né? Tem aí essa parte da, da, da sustentabilidade, da conscientização, coisa que eu não tive. Eu, eu tenho 31 anos, gente. Não, não tive isso na, na, na minha escola, eu não aprendi sobre isso. Eu vim aprender... Na prática, usando a necessidade, né? em dois, a gente começou a reciclar em 2015. Né? Então, é, a gente precisa replicar isso para os nossos familiares, a gente precisa replicar isso para os nossos amigos, incentivar a fazer a destinação adequada. E não somente, a, eu estou fazendo isso para quê? Eu estou fazendo isso para quê? Se eu vou morrer daqui não sei quantos anos. Não, você está fazendo isso para deixar o um mundo melhor para o teu filho, para o teu neto. Né, você está fazendo essa, essa parte aí justamente para melhorar o meio que você vive. Porque se eu não planto árvores, eu sofro, principalmente nessa época do ano. Né, essa época do ano aqui que é muito quente aqui para a gente, né? não, tem, não tem chuva, o sol cada vez mais está tá queimando a pele. Né? Então planta lá uma mudinha de árvore na sua cidade, planta lá junto com seus, seus, seus filhos, seus, seus irmãos, seus primos, sobrinhos. Né? Faz, um, faz um trabalho sustentável, ajude o meio ambiente e replique essa informação. Porque, é claro, a gente não vai colher isso daqui um ano, nunca. A gente vai colher isso daqui 10, 10 anos. Né? Então tudo que a gente faz hoje pode, pode prejudicar lá na frente. E pode passar para frente o slide. Deixa aqui nossos contatos, tá? É, a gente está nas redes sociais, YouTube, Facebook, no. no Instagram, todos com o arroba Grupo da Família 1994. Tá? E o nosso site, grupodafamilia.com.br, tem o nosso WhatsApp, se quiserem entrar em contato com a gente, tanto é o WhatsApp quanto a ligação também é nesse número, tá? E agora eu fico esperando passarem um vídeo para vocês entenderem o processo produtivo e depois a gente abre para perguntas, né? Não me dá Give another try Can't get triple light Feel upside of yourself every time Não me dá pra não You don't give a fuck fresh fresh around you anyway Sun Gang Joe in position one 试了, 值了, hold the life fire Can my desire Feel bad and say Please get out my I'm not your function Not scramble, and keep that in your head Now, delete the chat and records PYQ for three days on Now, and... hey, do you really like me? Tryna get closer, see But that's just your cam Like that, know you lie. Spend the lonely night, better to Play games right Even teammates like me more than you did Anytime I time, I and in show you I to shine L plus R in, of the The time is just saying that life is simple Wake up in the morning It's a better round Should you to like I don't have young life? I think it's an ordinary the to fire. If she keeps coming to it every time Feel anger Muito obrigada, Magda, pela sua contribuição. Agora vamos para as perguntas escritas no, nos comentários. Eu não consigo ver as perguntas. É... Uma curiosidade. As embalagens de produtos em sachê, são usados e reciclados pela sua indústria? Não, não, essas em sachê não. É outro tipo de plástico, né? O que a gente utiliza somente do tipo 2, que é o plástico um pouquinho mais, mais durinho, né? Que é o polietileno de alta densidade. Vocês podem estar mandando as suas dúvidas que ela vai responder todas. Por que, na sua opinião, o Brasil ainda não adotou esse método europeu, na questão de pagar, se poluir e receber se reciclar. Então, na minha opinião, a lei de, de resíduos sólidos, ela foi instituída recentemente, em 2010. Recentemente assim, né, gente? Olha quantos anos, hein? 11 anos já, né? E... E claro, tudo é um processo, porque para a pessoa ter essa, essa questão do, do, do poluidor pagador, do protetor recebedor, ela precisa ter para onde destinar, ela precisa ter alternativas. Não é simplesmente sair mutando as pessoas, porque jogam, jogam lixo em qualquer lugar, mas e aí, qual que é a solução que o município deu para vocês? Né? Ele te deu um bom, o, o, a coleta seletiva porta a porta? te deu. Então... Então, é, tudo é um processo. Acredito que a gente está, demora, está demorando muito, né, claro. A gente, vê, a gente vê que muitos municípios ainda não tem nem a terra sanitária, que era para ser construído em quatro anos. Né? Então, é, é, é a questão de, claro, vai caminhar para isso. Mas daqui a alguns anos, né? Espero ter respondido a sua pergunta. É, mais Acho, uma dúvida. É uma assim, dúvida do Henrique Vieira. A sua empresa trabalha com alguma cooperativa de tratadores? Sim, a gente trabalha em parceria com algumas cooperativas aqui e associações aqui do, do, do município. Né? Então aqui temos três associações e uma cooperativa. E quando temos oportunidade, a gente compra o material deles sim. Ah, estamos recebendo muitos elogios. A Mari Costa falou que era uma excelente palestra. A Tatiane, parabéns, Magda. Por a sua família está trabalhando em um grandioso e inspirador é, trabalho. É, mais uma dúvida da Tatiane Tim Medina: é, Os rótulos Magda, eles atrapalham no processo? Não, não atrapalham. Inclusive, no vídeo que eu mostrei para vocês, do processo da trituração, assim que joga o material lá, o rótulo ele acaba saindo. Gente, imagina uma, uma garrafa lá de, de, de amaciante com rótulo. Aquele rótulo lá, ele praticamente, é, em vista do, de, do todo, de todo o material, ele, é, ele não atrapalha em nada o processo. Ele, a gente não precisa retirar para poder fazer a reciclagem, não. Consegue tudo junto. É, o Aldair Rouco perguntou, é, como você vê a possibilidade de geração de renda para as pessoas de baixa renda através da coleta de resíduos sólidos? Desses materiais, quer dizer, perdão. Então, e, esses materiais, as pessoas que têm baixa renda, né, que são os catadores de recicláveis, eles pegam esse material e juntam, né, o material e vendem ali ou diretamente para um reciclador ou para os atravessadores, ou então, quando não, eles se juntam ali numa associação cooperativa que eles viabilizam mais o processo, ser, é, o material ser destinado para outras empresas, né. Então, é importante que esse material ele seja feito, esse catador ele faça esse trabalho aí e destine, né, para poder receber. Então, ele, ele, ele, ele vai receber, igual hoje, a gente sabe que tem muitos catadores de, de metais, né, e o metal, o, a latinha, ela está em alta, né, por causa de, de todo esse processo aí que a gente está passando, e... E a maioria prefere vender né, a latinha do que vender plástico, porque ela é, tem mais rentabilidade né, para os catadores individuais. É, mais algumas dúvidas? A Helena perguntou, como você... Qual dificuldade que você encontra nesse processo? Ah, principalmente de coletar esse material. né Tem um... A gente tem uma dificuldade de, de adquirir esse material, né? Então, é, diariamente, a, a, é, se tivesse aí aqui em Palmas, com certeza a gente us, us, utilizaria, né? Mas conseguir esse material é, é o nosso grande desafio. Teve uma pergunta anterior aí, antes da Helena, que eu não consegui visualizar. Isso, é, teve Adriana. a da Adriana Albuquerque. Uhum. É, alguma fonte de financiamento do governo para quem quer implantar a, uma usina de reciclagem? E qual é o melhor caminho? Oh, gente, é, infelizmente não tem, né? E, inclusive, tá na lei de que os recicladores teriam incentivos aí, mas é algo que só tem no papel, né? Se tiver, Adriana, em outros estados, eu não conheço, tá? Mas, infelizmente, a gente não tem nenhum incentivo aí para implantação. Inclusive, a gente não tem nem incentivos fiscais por trabalhar com material 100% reciclado, né? A gente paga como todo mundo paga. É, vamos encerrando o um momento de perguntas e respostas e abro espaço para a senhorita Magda é, para suas considerações finais. Não, só tenho mesmo a agradecer, né? O Instituto Federal Pará pela oportunidade, você, Marcelle por estar nos recebendo aí com grande carinho e toda a equipe que está por trás aí da, da programação de desde, on, desde onde que vocês estão né, nessa programação. Então, parabéns uma, pela organização e agradeço demais por vocês terem participado. Muito obrigada. Obrigada a todos que, estão aqui, que participaram da live. Muito obrigada aos nossos parceiros, à Diretoria-Geral do IFPA Campos do Curuí, a Asconto Curuí, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é, o Grupo da Família de Palmas do Tocantins, é, o Vivo Verde de, de Goiás, ao engenheiro Bruno Santos de Pirapora, ao Maio Consultoria Ambiental e nossas atrações musicais. É, o professor Marcelo, a enfermeira Tayhara e o nosso discente Kevin. Lembrando que o evento ele não se encerra aqui e à tarde temos continuação. Muito obrigada a todos que, estão, que participaram da, da nossa, do nosso evento.